Olá, meu nome é Rosimari Rui, sou professora de ciências e matemática, pedagoga, especialista em educação, ciência, tecnologia e sociedade, com mestrado em educação na área de educação ambiental e curso doutorado em educação escolar na Unesp de Araraquara, onde desenvolvo um projeto de pesquisa que congrega a educação ambiental escolar, formação de professores e tecnologias digitais aplicadas à educação. Sou uma mulher branca de meia-idade, cabelos lisos, castanhos e escuros, rosto meio alongado, olhos pequenos e castanhos, com uma pinta do lado esquerdo acima dos lábios e gosto de falar sorrindo. O tema desta apresentação é TIDIC como Aliadas da Educação Ambiental Escolar, ou seja, vamos conversar um pouco sobre as potencialidades das tecnologias digitais de informação e comunicação, para abordagem da temática ambiental nas escolas de Educação Básica. A internet e as lojas de aplicativos estão repletas de opções de recursos digitais com a temática ambiental. Sobre os aplicativos, quase todos criados para celulares, há numerosas opções de jogos, dicionários, calculadoras e manuais ambientais, apps de notícias e textos informativos, aplicativos de roteiros para trilhas, a criatividade dos desenvolvedores é o limite. Na rede, você encontra sites de todos os tipos, inclusive sobre temas específicos como economia circular, criança e consumo e reconexão criança-natureza. Há canais de áudio e vídeo que abordam exclusivamente a temática ambiental, vídeos avulsos e playlists completas, músicas, animações, documentários, videoaulas, blogs, vlogs, comunidades e grupos nas redes sociais, enfim, uma infinidade de opções. Entretanto, há uma característica persistente em grande parte desses materiais, particularmente nos apps de jogos, que distoam um pouco dos objetivos de uma educação ambiental crítica e complexa necessária aos tempos atuais. Os temas Geralmente remetem às perspectivas conservacionista ou pragmática da educação ambiental, e por isso o foco acaba sendo na responsabilidade individual, na economia de recursos como água e energia, na reciclagem, além de ser recorrente uma visão naturalista do ambiente, que leva pouco em conta os aspectos sociais e uma integração consistente entre elementos naturais e construídos. Não que não seja importante gerenciar resíduos e recursos e restaurar vínculos com os elementos mais naturais da biosfera. Não se trata disso. E, e sim, é importante que cada pessoa se aproprie de valores pró-ambientais e aja em seu dia a dia de acordo com eles. A falha dessa visão é a sua despolitização e uma certa ingenuidade em relação à solução dos problemas socioambientais como se a soma de bons comportamentos individuais fosse capaz de restaurar o equilíbrio das dinâmicas ecológicas afetadas negativamente pelo modelo de desenvolvimento predatório e socialmente injusto que ainda prevalece em nosso planeta. Outro ponto é que a maioria desses materiais digitais é desenvolvida sem uma preocupação pedagógica em relação ao seu uso na educação formal o que dificulta a inserção deles em abordagens que considerem tanto as habilidades preconizadas na base nacional como o curricular, a BNCC, quanto a aplicação transversal, cotidiana e em longo prazo de ativi em atividades de educação ambiental escolar. Deste modo, os poucos que são usados acabam por ser aproveitados apenas em atividades pontuais e desconectadas dos planos de ensino dos diferentes componentes curriculares, em datas comemorativas ou projetos extracurriculares, por exemplo, que não necessariamente terão continuidade no decorrer do ano letivo. Assim, a solução seria usar a própria BNCC como ponto de partida, confrontando habilidades que contemplam a temática ambiental enquanto tema transversal contemporâneo e os objetivos preconizados para uma educação ambiental de cunho crítico e complexo capaz de instrumentalizar os cidadãos da informação para uma atuação transformadora da realidade socioambiental. Nesse sentido, convém lembrar que a BNCC é pródiga em apontamentos que ressaltam a importância da inserção das tecnologias digitais, em especial as de informação e comunicação, nos processos de ensino e aprendizagem e na construção da competência digital dos estudantes. E competência digital, como muitos estudiosos explicam, vai além do domínio das ferramentas tecnológicas, implicando, por exemplo, seu uso crítico e informado e capacidades complexas de interação, criação e cocriação no ciberespaço. Soluções híbridas de ensino, combinando atividades realizadas nos espaços do mundo concreto com outras desenvolvidas no ciberespaço, podem ser largamente utilizadas para enriquecer a abordagem da temática ambiental na escola. Mais interessante ainda pode ser a inserção da educação ambiental em um processo de ensino e aprendizagem continuamente mesclado, em que aplicativos, recursos digitais on e offline e ambientes físicos e virtuais de aprendizagem sejam aliados da construção de saberes, sem sobressaltos ou rupturas no desenvolvimento do currículo. Essa abordagem híbrida, mais disruptiva, poderia proporcionar experiências incríveis a docentes e estudantes, rompendo os limites da sala de aula física e incorporando uma pegada inovadora à educação ambiental escolar. As trocas com especialistas, estudantes, ativistas, habitantes dos diferentes lugares do planeta poderiam ser feitas em tempo real, tornando vivos e em evolução conteúdos antes estáticos cristalizados. Grandes telas ou óculos de realidade virtual poderiam dar acesso aos estudantes a realidades socioambientais e ecossistemas de diferentes lugares do Brasil e do mundo, permitindo inclusive verificar as transformações das paisagens no decorrer do tempo por meio de imagens em loco ou na perspectiva dos satélites. Aplicativos na nuvem ou instalados em dispositivos móveis conectados à internet podem ser usados em atividades de campo para identificação de espécies, consultas à base de dados, geolocalização informada, isto é, a que traz informações sobre o local apontado, orientação em trilhas específicas, comunicação simultânea, coleta de imagens e sons para a produção de materiais pelos estudantes, etc. As redes sociais e as plataformas de hospedagem de sites, audiovisuais e podcasts podem ser usadas na educação ambiental escolar como um rico espaço de compartilhamento de saberes e articulação em favor das causas socioambientais. Esses são apenas alguns exemplos com base nas tecnologias digitais de informação e comunicação que temos disponível gratuitamente na atualidade tomados considerando-se também a atual estrutura das escolas de educação básica. Certamente, com a evolução das TIDIC e das diferentes abordagens didático-metodológicas da educação escolar, as possibilidades tornam-se inimagináveis. É evidente que tudo isso depende de uma boa formação do docente, tanto em relação à educação ambiental quanto no desenvolvimento de sua própria competência digital e na apropriação do uso das TIDIC em sua prática pedagógica. Só assim os professores poderiam passar de meros consumidores a produtores e orientadores da produção, pelos estudantes, de conteúdo digital, de acordo com a realidade da escola e as características e anseios dos educandos. A democratização do acesso ao ciberespaço também é um aspecto essencial, tornando o processo educacional cada vez mais rico, na medida em que é ampliado a todas as escolas e a população em geral. Por fim, para exemplificar como as tecnologias digitais de informação e comunicação podem ser usadas pelos professores no desenvolvimento de atividades de educação ambiental, ancoradas na base nacional comum curricular, Gostaria de apresentar alguns recursos e ideias de uso de aplicativos e espaços online que elaboramos para o nosso projeto de pesquisa, desenvolvido no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Educação Escolar na UNESP de Araraquara. Praticamente todos os recursos digitais desenvolvidos para uso nas atividades de educação ambiental do projeto foram construídos a partir de versões gratuitas de aplicativos, plataformas e sites. Foram criados audiovisuais, podcasts, jogos e outros recursos, todos em formato digital e possíveis de serem compartilhados em espaços virtuais online. Nos roteiros das atividades a serem realizadas nas escolas de educação básica, há sugestões que combinam atividades nos ambientes físicos com o uso de aplicativos, sites, redes sociais, entre outros. No primeiro ano do ensino fundamental, por exemplo, criou-se um vídeo interativo com a temática resíduos e reciclagem para auxiliar no processo de aquisição da leitura de palavras em letra bastão. O vídeo a ser projetado em uma TV grande na sala de aula mostra uma lixeira e pergunta qual sua cor, mostrando a palavra escrita em seguida e dando um tempo para que as crianças a leiam. Depois, Pergunta-se que resíduos lixeiras daquela cor recebem. Aparece a palavra escrita com tempo para as crianças lerem. E, finalmente, surgem na tela imagens daquele tipo de resíduo. O processo se repete para as diferentes cores de lixeiras recicláveis. Essa atividade precede o momento de manusear resíduos recicláveis, contemplando, além das habilidades de leitura, a habilidade relacionada aos diferentes materiais em ciências e da organização de objetos em grupos, em matemática, todas previstas na BNCC. Também discute-se sobre a mistura de materiais na composição dos objetos, que dificulta ou impossibilita a reciclagem. E a questão social, ao enfocar a destinação dos resíduos separados, geralmente recolhidos por catadores que fazem dessa atividade o sustento de suas famílias. Na atividade de educação ambiental do sétimo ano, o Google Forms foi usado para a construção de um jogo, cujo objetivo é desenvolver a percepção das relações entre as diferentes matrizes energéticas e os impactos socioambientais causados por elas. O jogo contempla ainda a habilidade de ciências que trata dos impactos ambientais e suas consequências no e nos ecossistemas e a de matemática que aborda operações simples com números inteiros. A atividade do nono ano reúne habilidades de educação física e ciências relacionadas à fruição em ambientes naturais, a minimização de impactos ambientais e a preservação da biodiversidade em unidades de conservação, compreendendo a importância desses espaços. Na atividade, propõe-se uma visita científica a uma área de preservação ambiental, durante a qual usa-se o aplicativo PlantNet para identificação de plantas e a câmera digital para captura de fotografias ou vídeos curtos. De volta à sala de aula física, a proposta se estende à construção de um espaço virtual de compartilhamento dos materiais coletados pelos estudantes durante a visita, devidamente editados e enriquecidos com informações relevantes em diferentes formatos, texto, fotografias, vídeos e podcasts. O Facebook, o Instagram e o YouTube são apresentados como sugestões para a adequação dos formatos das produções e a hospedagem do material produzido. Esses são exemplos simples que consideram o um modelo de escola que prepondera atualmente particularmente na realidade paulista e os recursos que boa parte das unidades escolares, professores e estudantes têm acesso. É bem menos disruptivo e inovador do que gostaríamos que fosse, mas... mas representa um ponto de partida tanto para a inserção efetiva da educação ambiental no cotidiano das escolas por meio de sua ancoragem às habilidades preconizadas na BNCC, como para uma incorporação quase que natural das TIDIC nos processos de ensino e aprendizagem. É importante saber que essas atividades foram construídas dessa forma justamente por compor uma proposta de formação de professores em educação ambiental, especificamente pensada para a prática pedagógica nas escolas de educação básica, e que contribuísse de algum modo com o debate acerca das metodologias híbridas de ensino realizadas com o suporte das tecnologias digitais, particularmente as online. Se houver interesse em conhecer a proposta de formação do nosso projeto de pesquisa, é só visitar o site mediaeducado.wordpress.com, soletrando m e d i a e d u você pode, inclusive, nos enviar e-mails através do site, caso queira nos contatar. Bem, espero que o nosso bate-papo tenha atendido as suas expectativas. Foi muito satisfatório estar aqui nesse momento de compartilhamento de ideias. Muito obrigada por sua atenção.